Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e tô aqui no Bioexplica para te dar uma dica de física. E aí, mestre, será que quando um barco atravessa um rio, o tempo da travessia dele depende da velocidade da correnteza desse rio? Será que se a correnteza é maior, ele demora mais ou menos para atravessar esse rio? E quando a correnteza é menor? Na verdade, mestre, o tempo de travessia não é influenciado em nada pela velocidade da correnteza. Vamos ao raciocínio. É claro que a velocidade resultante desse barco em relação às margens vai ser a soma vetorial, a adição dos vetores, velocidade do barco em relação à água do rio, mais a velocidade da correnteza em relação às margens. Porém... O fato dele se deslocar horizontalmente enquanto atravessa o rio no nosso desenho não faz com que ele demore mais, porque a distância que ele tem que andar para atravessar o rio, ou seja, perpendicular às margens, e a velocidade do barco, quando disposto perpendicularmente essas margens sendo iguais, o tempo de travessia só pode ser o mesmo. Então, se a correnteza aumentar, ele vai mais longe, é o que tu está pensando, mas demora o mesmo tempo. A velocidade resultante dele será maior, porque uma das componentes da velocidade resultante é maior. Então, mestre, quando te perguntar se o tempo de travessia depende da velocidade da correnteza, entenda que não depende, porque a correnteza nem ajuda ele a atravessar e nem atrapalha ele na travessia, só leva ele um pouquinho mais para o lado. Então, ele vai ser mais rápido na travessia se dispuser o barco perpendicularmente às margens dá-lhe pau na máquina, e aí quando o barco atravessar a correnteza, ele pode até estar aqui porque a correnteza o arrastou, mas ele vai levar o menor tempo para chegar na próxima margem, o possível. Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil, dá uma espiadinha lá, dá uma assistida em algumas aulas, em algumas dicas, e eu estou dando aula de física no site do Bioexplica. Explica, então dá um confere lá também para saber sobre isso e muito mais da física